Hey. hey detetives, sejam bem-vindos a mais um vídeo de live E hoje, gente, eu estou aqui com o... Oi, Fel, já chegou a te falar, oi, Fel, Tudo bom, gente? gravando estou gravando ao vivo estou gravando ao vivo gente deixa eu ver a voz aqui como é editar tá. então, Robson gamer Robson Gamer primeiro a ver a live ai quase que eu caio falta poucos Falta poucos inscritos. Tá valendo os comentários. O Robson Gamer e o Victor Roger. Como Val, Você sabe quem eu sou? Não sei quem você é. Que é isso, quem é esse? Oi, gente. Eu estou gravando. Vou dar salve. Oi, Fel, tudo bom? Hoje você está melhor depois daquele dia? Eu estou... eu estou ainda ruim, eu estou... intimidado Eu estou ruim, eu estou intimidado, eu estou em perigo Eu não estou bem, mas eu vou continuar fazendo a live Tudo linda. Vou falar que tá tudo bem, né? Vamos mentir aqui. Hum. Para mim, inscrito, mas eu já mostrei meu rosto. Eu estou no zero grau, gente. Se vocês estão escutando minha voz bem, é porque hoje eu estou muito triste, gente. Eu estou muito triste. Eu não me lembro que eu fui no igru dela, eu não me lembro. Antes que eu tô na minha voz, bem, eu tô falando um pouco baixo porque eu estou bem intimidado. Em perigo, o que quer dizer isso? Em perigo quer dizer que há que tá acontecendo umas coisas aqui, umas coisas muito ruins. Então eu estou em perigo, eu estou gravando, galera. Eu estou em perigo, né? Mas quem tiver na live e vocês quiserem entrar. Ó, oh, a galera aqui de fogo Não sei se eu removo o meu carro Que isso? O afaste-free antiveiro vai vencer em 7 dias Que bom pra ele que vai vencer, né? Você tem uma tia chamada Ruth? Não, eu não tenho uma tia chamada Ruth. Manda salve, gente. Quero saber quem é inscrito aqui, hein? Você já teve um Ramirez de brinquedo? Não, nunca tive. Não sei nem o que é isso, meu Deus. O doguinho feio sou eu. Natana Rocha é o doguinho feio. <risos> Ai, gente, povo tipo, é muito engraçado. Vai, vai. Tudo bom. Liga o som, DJ. Você é o Natanael. Oi, Natanael. Né? Sim, é um filme muito bom. Game Goku. Obrigado. Olha o Naruto na também. Olha o Naruto aqui também. Tem que ir comer, ok? Pode ir comer. Gravar um vídeo no meu canal Papai Fobreira, você é meu ídolo Claro que pode Pode gravar Quanto quiser não gente essa música, eu vou deixar no máximo cheguei, eu sou o Victor Roger Weir. vamos ser amigo, vamos ser amigo salve Kanekizuki Zakazuki eu derrotei o um centei de água e de, de fogo só falta o de desafio ninja, boa índios fãs Oi gente, eu tava lendo os comentários, calma Gente, hoje nessa live eu estou triste, para quem não sabe Vamos conseguir o selo? Eu quero conseguir o selo de carro. Quem quer conseguir o selo de carro? Detetive Fabraim, pinguem. Posso lhe adicionar como amigo? cara que você pode, filho do rei. Você é filho do rei? Não, eu vou dizer só que eu tô gravando. O que é que o povo disse aqui? nem vi, gente. É, o que seu nome é? Gabriel pediu pra ir no, no ingrou <risos> Nossa, olha coração Oi, Victor. Oi do Roger, oi Febraim. oi de novo Suzy Tavares cheguei só agora, espero não ter chegado atrasado Mas você chegou bem na hora, porque a gente acabou de começar Me dá salve, salve pro Naruto 90097. 0, Você acaba de ser salvado, Naruto Ai. Eu não consigo fazer isso. Me desculpa, dá salve para mim. Salve pra você o Windows Pan. Né? Salve Sim e Windows Pan eu já derrotei todos os tensairs, só falta o de gelo. De gelo não, uhum. gente, de neve. no igru da menina que tá pedindo pra ir no iglu dela. Feliz espero que goste. Eu vou aceitar. Muito obrigado pelo gorro. Show, tem mais. Mais gorro. Aí, gente. Já assistiu o Detetive Pikachu. E ela é o mascote do Fobra. Entenderam? Foi como o ele cons consegue estar tá ali? Não sei. Vou perguntar pra ele. é isso, não quero presente, é coração. Tá bom, gostaria de um presente. Tem <risos> YouTube aqui, sim. <risos> Quem quer formar uma banda no farol? É magia, mano. Ele é bruxo, corre fel ele flutuou até a leite mandei um cartão obrigado pelo carta a carta postal <laughs> more little hibedo. O <risos> menino pergunta se tem quantos inscritos, eu falo um Estou ansioso para a próxima atualização do site Que isso menino? Que eu escrevi Natal duas vezes? Eu tenho um, gente Gabriel Mencissa. A Rena quer falar com a mãe. Com que programa você grava a tela? Eu gravo com OBS Studio. Na verdade, eu transmito com o OBS Studio. E Tacho de Cheguei mais uma live. UP, eu já tô bem triste hoje. Mais carta postal, gente Eu já recebi Obrigado, e Iago do Pão Kanezuki Acho que ele é fã de anime hein? Ele é fã de anime, talvez M.C. famoso Eu gravo Eu gravo Com o OBS Studio Ah, você está perguntando com qual eu gravo Com Bandicam. Eu gravo com Bandicam. Eu gravo com banho de can. e o SkyFry07 disse que está sem computador. Mas como assim ontem você estava com o com computador e hoje não está mais com o computador? Também temos. Já inscrito é o e... vídeo. <risos> Bem-vindo, detetives Coração, coração, coração Escreve aqui no chat como você grava a voz sem microfone. Diz o nome do app. Bandicam. Eu gravo com Bandicam. O Bandicam, gente, é o melhor gravador pra você gravar. está tá pedindo um presente aqui. Vou te dar um presente. E não te dou um presente não, te dou vários presentes. O que, que a menina falou? Não sei. Que isso menina? Para de arrumar essa bola de, de neve em mim. Ainda bem que tá calor, então pode. Então pode jogar mais bola de neve. Que isso, querido? Ah, eu não posso digitar nada, né? Meu Deus, o Kanizuki tá ficando louco, gente. Nunca passo dos quatro subs. Mas eu vou ajudar todo mundo. Quem tiver inscrito no próximo ano vai ajudar todo mundo. Leva, porque né, nessa vida a gente tem que ajudar. Você tá com medo de quê? A gente vai e começa a abreviar as palavras. <risos> oh, Desafio Ninja, eu sou ruim. Você grava a voz com bandicam? Sim, eu gravo a voz com bandicam, gente. Seu computador precisa ter um microfone. O meu computador tem microfone. Mas um microfone bem ruim, né? Vou lá tentar pegar a faixa preta. Toma, toma, toma, toma Ai, ah, escrevi errado Mano, vamos fazer alguma coisa Vou jogar, a gente, eu vou jogar Corrida de Trenal, sabe? De trenol, que torneio de Trenal Depois a gente volta aqui <risos> eu, eu faço falando da Salve, Eu sou louco, gente eu já tenho, já tenho, já tenho, já tenho os três Gente, Pode ir, por favor O treinador dele também é diferente O meu é rosa Cadê eu, gente? Ah, não, ele que tá com o treinador rosa Eu tenho um treinador rosa Ih, caiu com o um treinador bom ainda Não Eu perdi O gelo Ah, perdi de novo e caí, gente Eu vou perder Ai, gente, a ficando brincando comigo, né? Ah, espera é isso, cadiabo, cai de abo. Ah, perdi, gente. Cheguei em terceiro. do BR. Oi, Felm. Oi, tudo bom? Tudo bom com você? Tudo bom contigo? Cadê eu? Gente? eu estou lá atrás. Estou em último. Ah, eu caí também. tá todo mundo caindo. Eu caí de novo. Estou em terceiro. Sai, sai, sai, sai na minha frente. <risos> Não consegui, eu tô em segundo. Ah, perdi. Cheguei em segundo de novo. Eu, eu, vou sair, eu vou sair e vou falar que ganhei. Ganhei. Que pai, gente. Eu não ganhei, não, gente. Eu saí porque eu perdi. E a menina ali já caiu. vai, vai. Não, a Poli pegou. A Poli vai cair, gente. Quer ver? Eu vou fazer a Poli cair. Gente, a menina não cai. A menina não cai. Cheguei em primeiro. Cheguei em primeiro. Mentira. Mentira. Eu passei dela. Agora sim. A minhão não cai, gente Ó, oh, ó oh. Preto versus branco Preto versus branco, gente Sou do grupo dos pretos Que isso? Entrou um bagulho aqui na minha tela, gente tá, Quem tá ganhando aqui? Ah, eu tô perdendo eu sou em último. Eu sou a estrela, né? Ah, cai de novo. Sai da minha frente, branco. Ah, perdi. Os brancos ganham. Está no zero grau, eu estou sim, eu estou no zero grau. Eu sou o Gabriel 1245. O jogo começou eu não vi. Ah, gente, eu já vou perder. Hein? Deixa eu vou ler os comentários aqui enquanto eu vou caindo. Tinha o Dudu lá de verde, ó. Mentira, ele caiu também. Mentira, ele caiu duas vezes. Ai, não! Cheguei antes que ele ainda. Ah, cheguei em terceiro, gente. É preto versus preto. Não tem um Eu tô em primeiro, gente. Vou arrasar. É minha chance de brilhar, gente. Eu não vou perder essa oportunidade. Minhas. Chance... Ai meu Deus. Chance... Se eu cair aqui, gente, eu perco. Minhas. Chance... Joga Lego, por favor, mas eu, devo, é, eu vou jogar, mas no outro canal. Eu posso jogar Lego, mas no outro canal. Ô, Rob, isso é porque você não tá entendendo. Eu tô muito triste, eu caí de novo, vou cair duas vezes. Eu vou passar desse Rex, esse Rex que vai cair. O bem Rex. Um caiu no um garoto, caiu, caiu, caiu, tchau, tchau, Dudu. Caiu os dois. Vai. Ah, cheguei em segunda pola, Gente, a pola é muito bom eu vou chamar de é hein Prefiro a Barbie, Show de humor. O Dudu vai cair, gente. O Dudu sempre cai, gente. Cai, Dudu. <risos> gente, ó, o Dudu vai cair, ó. Dá licença! Ah, não, cai de cair de novo. E o menino lá atrás caindo. Eu caí de novo. Sai da minha frente! Sai da minha frente, não! Consegui. O Lulu ganhou, gente. <risos> Ai, gente. Ó, oh, tem pouca gente aqui. Deixa eu ver. Você tem alguém no grupo? No grupo não. No Iceberg. Não tem ninguém. Vamos continuar aqui. Nossas aventuras. Quem é a Alice? A Alice tá aqui, tudo bom? O Dudu vai cair, gente. Eu caí, gente, eu tava trazendo atenção no Dudu. O Dudu vai cair, gente. Eu sinto que... Eu caí. Eu não tô prestando atenção, gente. É muita coisa quando você tá em live. Eu caí de novo, gente, eu tô muito ruim. Eu vou perder... A gente perdia foi muito ruim, foi muito ruim. pro Ninjarin Ele tá de Joque Salve pro Ninjarin Você acaba de ser salvado, Joque Salve Ninjarin Sai Que isso, o grupo das bolhas e grupo dos treinal de madeira. Ah, caí! Quem será que vai ganhar? O grupo das bolhas. Ah, é o grupo das bolhas vão perder. Não empatou o outro canal. É o outro lá. Eu que Eu tentei criar um discord para encontrar os famosos. Como tu falou em vídeo. O maldito e-mail de verificação nunca chegou Já até reclamei no Twitter, mas não aconteceu nada O outro canal é um o... Vamos fazer um evento super louco Nos vestir de... Alguma coisa Vamos nos vestir de Kiwi de novo Cadê? Eu vou me vestir de Kiwi, gente Kiwi uhum. Edição, Brahim uhum. Kiwi uhum. Kiwi, Brahim Então, né Então você está fazendo alguma coisa de errado Porque o meio de verificação do Discord sempre vem O meio de verificação do Discord sempre vem Então você que está fazendo alguma coisa errada Continua é, então, gente. Todo mundo de que eu hein? Gente, só um minuto aqui. Deixa eu ver se o celular carregou. Que isso, a competição é acirrada ali na frente. Minha chance é de pegar. corrida de treino. tá lá isso, bugou Bugou, bugou, bugou Bugou não, voltou Bugou e voltou Como é que a pessoa cai, gente? Como é que a pessoa cai nesse jogo fácil? Esse jogo é tão fácil, gente Não tem como a gente cair Ninguém aqui vai cair Meu Deus do céu, meu Deus do céu Vai deixar ela ganhar, gente Não deixa ela ganhar, não a frente, menina Que yeah, hype. É tá diferente um dos outros. Pela minha frente. Ah, não. <risos> que é isso? Eu não tô prestando atenção Gente, mais tarde eu vou fazer uma live na Twitch Sem minha voz Eu vou fazer uma live na Twitch Sem minha voz, voltando na Twitch Só que tem minha voz só pra resistir no um momento. Aí eu vou fazer lá. Tá, é a ela tem tô vivo, mano. Sofia Xavier, qual é o código de roupa de que Já não lembro mais, é que Isso é pior? Ah, tá? Que o I é com dois I. Quebrante sou eu João, 2010, já vou entrar no CP Online. Só um momento, gente. Deixa eu ver umas coisas aqui. Quem tem Twitch já pode me seguir lá. Mas só que a live vai ser minha voz. Gente, tem um aqui que... Vamos chamar esse menino para o nosso grupo Vamos fazer parte do nosso grupo Procurem Esse aqui é o <risos> Vamos todo mundo Vamos perguntar se ele já é inscrito Já é inscrito Ritual de Kiwi Que tal de que invadir o centro a gente deveria invadir outros servidores também Quem vai participar da live hoje da Twitch? Eu voltando lá na Twitch, tá na descrição o link da Twitch. Pra quem não sabe, invadir a pizzaria. Boom. Mm -hmm. É uma trollagem. O que que nós faríamos? Agora é radical, hein? Guerra de bola de neve. <risos> o povo tá louco, gente E aí eu falando em espanhol Gente, mais tarde vai ter... Gente, eu vou pegar o um celular para tirar uma foto com um Insta. Agora bugou Agora bugou Gente, meu bugou, parabéns Meu bugou Vou entrar entrar, sair e entrar de novo Gente, eu ganhei muito. Todo mundo lá atrás eu ganhei. Deveria ter selo para Kiwi. tentar, vou tentar usar ela. Pelo... pelo menos recuperei, recuperei. <risos> Olá, Jerlicio Primeiro. Esse sou eu, Windows fan, vida de pobre é triste, o PC. O PC tem celularão um do Acorn e mais nada. Mas eu também sou pobre. Tá ouvindo minha voz? Aí tá bem, né? para é pra ouvir minha voz. Meu Deus, gente, a M. Ah gente, a não, gente. E você tem discórdia? Tem te amo, hein? lights, quero ser tua amiga Me <risos> batam, por favor <risos> Ai, eu já sou muito retardado. E <risos> a M chegou, gente. Manda salve pra M. Todo mundo dizendo M no Clube Pingo aqui. Todo mundo diga M. Vamos todos dizer M. Digita M aqui, ó. Entrei, dois, um. Todos digam M. A <risos> todo M, a M é essa daqui que chegou agora. Poxa, crush, porque você não me nota? Poxa crush. Ai, ai, ele cai duas vezes. Poxa, crush, porque você não me nota? A Amy é essa aqui, ó A Amy é essa daqui que chegou agora, gente Aí, ó, a Amy aqui, ó E é rainha, gente. Ah! sai da minha frente, todo mundo que eu vou vencendo essa bagaça. Isso cai delícia! Não. <risos> Me nota <para o> senpai. <risos> Kanenzuki. Te notei. Me nota senpai. Então é, então é isso gente, eu espero que tenham gostado dessa live, essa live foi ruim, porque eu estou triste, gente. eu estou muito ruim gente, então só para não deixar vocês sem live, vai ter live mais tarde na Twitch, até a próxima, deixa eu tirar uma foto aqui, Vou tirar uma foto aqui por isso. aí que foi minha m tá rindo tá bom gente é isso tchau gente eu tô nervoso gente aí ah, eu tô vendo tá me deixando em paz agora a foto conheça para encerrar vou publicar lá no início Todo mundo se alinha Pra foto do Insta Senta direito, gente Para de jogar bola de neve Foto pro Insta isso aí, gente, todo mundo se arruma Tchau, gente, até o próximo vídeo E eu vou fechar a cal, como assim a cal, a live que mandou essa mensagem Namora comigo, eu não sei não, gente Não fui eu não, Deus me livre